Bom dia começa com alegria Bom dia começa com amor O sol a brilhar, as a brilhar A escolinha surgiu em 2008 com umas mães e uma professora, Simone, que era aqui ao lado. Eles se juntaram, já tinha essa filosofia, já queriam a antroposofia, se juntaram e montaram a escolinha. Eu cheguei três meses depois, a primeira turma eram oito alunos. Ficamos até 2010, eu com a professora Simone. Ela teve que ir embora do Capão. Aí chegou a tia Tereza, a tia Bárbara, por último, chegou a tia Vale. A antroposofia é uma ciência espiritual, né? Que vê o ser humano trimembrado de corpo, alma e espírito. No jardim de infância, o Rudolf Stein pediu o seguinte. Que fosse o máximo de segundo lar. Que a criança se sentisse em casa. Como que é uma casa, bom? Né, Para um, um ninho quente, um aconchego, muito carinho, muito cuidado, lugar limpo. E também que, que os adultos que estão lidando com essa criança estejam também limpos, sabe o máximo que puder, né? até dos pensamentos. Porque a criança pequena, ela capta tudo, ela recebe tudo. Todo o ambiente permeia nela. Eu me sinto abençoada, porque trabalhar com os pequenos, assim, é, é uma benção, assim, na nossa vida. A gente aprende muito, né, como, como professor e como mãe, como mulher também, né, como indivíduo. Eles nos ensinam muitas coisas. Eu participava como mãe, né, ajudava nos mutirões, ajudava também a, a fazer o um lanche algumas vezes. E... Eu fui me envolvendo com a escola, fui conhecendo, fui conhecendo a pedagogia Waldorf também, né, através da escola. E um dia a professora precisou de uma ajudante. Como eu já, tava, já conhecia o ritmo, né, já estava entrosada com as crianças, eu comecei a ajudar ela. Eu comecei a trabalhar na escola também. Amém! Ah, A música está sempre presente como um elemento de condução das crianças, de motivação. Então vamos tirar o sapato, vamos cantar uma música e as crianças vão querendo fazer isso, vai como se fosse uma brincadeira, vai lavar as mãos cantando também. E a gente vai levando nessa vibração se quiser que eles estiverem mais agitados já. Tocam com a música agitada. São músicas que trazem muitas ensinanças, né? Assim como as parlendas, a poesia, esse repertório são histórias cantadas. Histórias que curem, que apoiam e que trazem alegria também. É brincadeira completa. É música, dança, é teatro. A gente sempre tá trazendo a cultura popular né, para a escola, né, juntamente com as senhoras aqui também da comunidade. Então a gente aprende e ensina. Eu sinto que essa, esse ritmo que a escola traz com a arte, né, trazendo o ritmo diário através da música, as brincadeiras corporais, assim, eu acho que ajuda muito, ela traz uma porção muito forte de ludicidade para a vida dela. E é um ambiente compartilhado com idades diferentes também. né? E daí eu estou me aprofundando um pouco mais na pedagogia Valdo, que através da escola como mãe e também levando isso para a minha vida de educadora corporal, né? Estou aprendendo muito. As meninas aqui desenvolvem um trabalho que particularmente assim, me encantou porque elas, dentro do, desse universo que é o campo, a vida no campo, é, longe dos grandes centros, longe, longe do centro de consumo, elas conseguiram fazer um trabalho que. Além de trabalhar com a pedagogia Waldorf, elas trouxeram uma dose de amor e de carinho, além do que eu já vi em outros lugares. E isso me chamou muita atenção, eu estou junto aqui da iniciativa para ajudá-las no que for possível, mas na verdade eu tenho mais aprendido do que passado algum ensinamento mesmo.